Eren, Eren, Eren. O Eren disse: Eren! Eren, Eren, Eren, Eren, Eren. Mas cadê o esquadrão do Eren? Cadê o Eren? Eren, Eren. Pra salvar minha vida e a do Eren. Eren! Ninguém aqui vai matar o Eren. Eren! O Eren protegeu a gente. Eren, Eren! Eu também! Eren, eu vou! Espera aí, casa. Eren, Eren, Eren. O Eren, Eren. Eren! Eren! Será que o Eren tá atraindo eles? O Eren não tá! Não podemos deixar o Eren pra trás! Eren! Recuperar o Eren! Como tá o Eren? Eren! Um debate sobre o Eren? O Eren! Eren! Eren! Eren. Tá atormentando o Eren agora! O Armin e o Eren! Será que o Eren tá bem? Eren! Eren! Eren! Eren. Devolve o Eren! O Eren tá vivo! Me desculpa, Eren. Pra capturar o Eren. Protegido o Eren. Eren! Eren! Eren! Eren o que foi? Eren! Eren, Eren, Eren, vê se para de gritar! Eren, Eren, volta aqui! Matar o Eren, Eren! Pegar o Eren! Eren, Eren! Eren, Eren, para! Eren, Eren, Eren, Eren, veste isso direito! Eren, Eren! Eren! Eren! Eren! O que tem o Eren? Eren, Eren! Quando Eren... O Eren sempre... Eren... Eren... Aimee... o Eren... O Eren... Devolve o Eren. Eren! Eren! Eren! Eren! Para, Eren. Eren. <f search> Eren! Eren... Eren... Eren... Eren! O Eren tá sangrando muito! Ah! Eren! Eren não seja jamais. Eren! Nós precisamos ajudar o Eren. Eren! Eu levo o Eren! Oh! Eren! Eren! Eren! Eren... Eren... Eren! Eren! <fifos> Eren. Eren. O Eren tá cansado por causa dos testes. Eren! Eren! Eren! O Eren não tá se mexendo! Temos que proteger o Eren! Eren! Eren! Eren! Eren! Eren! Eren! Eren! Eren! Eren! Eren! Eren,